Então eu tinha, sei lá, 200 mil reais na conta, comprei um carro de 400. Sim. Aí todo mundo olhava e falou: Mas você é louco, velho. Pra que você tá comprando um carro que você não tem nem dinheiro pra quitar? Falei: Porque eu sei que de 5 mil meu cachê passa pra 50 amanhã na hora que eu chegar com esse carro de um, meia okay. milha na reunião. Okay. E batata. Okay. Plantei e batata. Começou. Em seis meses eu tinha oito vezes o valor do carro na minha conta.